Monitorar a carga de treino através da FC, a frequência cardíaca de treino, é seguro? André, a frequência cardíaca ela pode sofrer inúmeros, é, digamos, ataques, <risos> variações de fatores externos que não a carga realmente do treino no qual você está exercendo. O estresse, cafeína, a noite mal dormida, é, a desidratação, isso tudo pode fazer variar a sua frequência cardíaca, não necessariamente com a carga que você está aplicando no treinamento. Okay? Mas é uma maneira de você pegar um input, aí, de você ver o que está acontecendo com o seu corpo, o seu coração. para Você ter um controle de carga. Ela pode ser interessante. Ela é segura? É segura. Melhor do que você não fazer nada. Mas ela é 100% precisa sobre a carga de qual você está aplicando o seu treinamento? Não, cara. Não é 100%. Não é 100% é, fidedigna né? sobre a carga que você está aplicando no seu treinamento. Mas é uma base. Quanto mais dados você tiver para você para o seu treinamento... Melhor é para você analisar e não se esqueça de uma coisa principal. Isso tudo, esses dados todos, frequência cardíaca, pace, potência, tudo que você vai pegar, você tem que levar sempre, linkar sempre com a sua percepção subjetiva de esforço. Porque a sua percepção subjetiva de esforço é que vai fazer você correr mais rápido ou você correr mais devagar. Não adianta você estar tá cansado, morrendo, olhar para o seu relógio e falar Pô, mas eu tô correndo a 6, eu corro a 5 e 30. Você não vai conseguir correr mais rápido, né, cara? Mas se a percepção de esforço for alterada por olhar que Caceta, eu posso correr mais rápido. Beleza, é só sua percepção que manda. E você treinar a percepção é fundamental.